Ah, ganhou um sorvete! Parabéns por tudo que você lutou para completar mais um ano de vida! Nossa senhora... Pois é, pois é, né? Ou seja, celebrar aniversário. Eu não sou muito fã de celebrar aniversário da maneira que eu vejo geralmente as pessoas celebrando, né? o motivo da celebração. E decidi gravar esse vídeo falando sobre isso, né? Porque toda vez que tem aniversário, tal tá coisas, e alguém pergunta você vai fazer o no seu aniversário? Eu falo sobre... Ah, não sou muito de datas comemorativas de aniversário, pessoal. Pergunta se eu tenho algum trauma de infância. Eu falo não. Ou seja, eu simplesmente não celebro o aniversário da maneira que as pessoas geralmente celebram, né? E eu vou gravar esse vídeo agora, porque aí vai me... Vai economizar um montão de tempo, né? Quando alguém perguntar sobre essas coisas, eu falo Olha esse vídeo aí que eu falei sobre isso. Então, neste momento da minha vida, agora eu penso assim sobre aniversários. Talvez você pense também da mesma forma, diferente, o que seja, mas a ideia aqui não é convencer ninguém de nada, mas somente tá expondo uma perspectiva sobre celebração de aniversário, né? Porque eu não sou tão fã de celebrar aniversários da maneira tradicional. Então vamos lá! Então basicamente é assim, o pessoal pergunta isso, eu falo, não, não sou muito celebrado celebrar aniversário. Mas, mas por quê? Eu falo, mas porque geralmente as pessoas, quando celebram aniversário, você está celebrando o quê exatamente? Bom, que você está completando o um ano, né? Tipo, você ficou um ano mais velho e tal, não sei o quê. Mas, tipo, isso você conseguiu isso por seu mérito? Foi uma coisa assim que você batalhou para conseguir mais um ano de vida? Ou, tipo, é uma coisa que acontece sim ou sim. Basta você comer e dormir e você não vai morrer, né? Tipo, a não ser que você seja assassinado ou acontecer algum acidente. Mas eu vejo que, para mim, é uma celebração. Geralmente, eu vejo que está tão focada na idade que pode prestar atenção, que a primeira pergunta é quantos anos? Quantos anos? como se quantos anos dissesse alguma coisa sobre você, né? sobre as coisas que você fez na sua vida. Ah, nossa, 40 anos. Uau, que experiência, não sei quê. E você sabe também que idade não é sinônimo de você ter é, sabedoria. Né? Você pode ter até mais tempo de vida, mas sabedoria você adquire processando informação através de muitas experiências, não somente através das experiências, mas também processando essas experiências. Então, tranquilamente, você pode ter uma pessoa com 20 anos que tem mais experiência, tem mais sabedoria que uma pessoa de 40 anos. Outra vez, a gente está celebrando o quê? Uh, então, se não é a idade, porque para mim não tem sentido celebrar a idade. E se você celebra a idade, é uma coisa estranha, né? Porque... meus pensamentos aqui, ok? Tipo, se você está celebrando que você está completando ano, mais um ano de vida, na verdade, você está perdendo um ano de vida, né? Você está morrendo, do momento que você nasce, você está morrendo. Então, quanto mais você completa anos, mais você se, se, se aproxima da sua morte. Por mortes naturais, né? Tipo, você vai se aproximando. Ah, então nesse caso, vocês estão é, celebrando a aproximação da morte, tipo esse momento que vocês tanto esperam, que é a morte. E não, ninguém tá esperando a morte, e de fato é um tema que as pessoas não gostam nem de conversar sobre isso, né? Quando você fala sobre a morte, tipo, não, nah, não fala sobre essas coisas, né? Vamos falar sobre coisa boa. Então você tá celebrando o que exatamente quando você tá celebrando o seu aniversário? Não, mas é a data que você nasceu, a gente tá celebrando a data que você nasceu. Mas você sabe que o dia que você nasceu nunca mais na vida vai se repetir, né? Tipo, todos os dias são diferentes. E o calendário é somente uma invenção humana, nada mais. Eu não posso viver sem calendário que a gente vive numa sociedade que tá com base no calendário, né? mas eu ainda continuo, continuo me questionando. Vocês estão celebrando o quê? Eu falo assim como se eu não fosse desse planeta. <risos> Literalmente, tipo, se eu chegasse nesse planeta e estivesse questionando o que, é que essas pessoas estão fazendo agora. Ah, eles estão celebrando. Celebrando o quê? Ah, que ele ficou mais velho um ano. Ah, isso quer dizer o quê? Que ele tem mais um ano de vida. Ah, então vocês são imortais? Uh, não, a gente tipo, tem uma expectativa de vida, né? A gente tá, tá morrendo. Ah, então vocês são uma cultura que celebra a morte? Uh, não, a gente não fala sobre morte aqui. Então, uh, minha proposta é a seguinte. Que todo ano você pode celebrar seu aniversário. Não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema você celebrar as coisas, desde que, desde que tenha sentido celebrar isso. E para mim não tem muito sentido você celebrar mais um ano de vida, né? A menos, não sei, que você, não sei, tem câncer, tal, tá com uma doença terminal e você consegue cada mês, é tipo, nossa, um mês mais seu corpo lutando ali contra aquela doença que tava. Tá... Vamos celebrar porque, tipo, os médicos falaram que você ia morrer em três meses e você tá aqui já há um ano. Cada semana é um motivo de celebração, cada dia, cada minuto você tá aqui é um motivo de celebração. Geralmente é tipo, tá focado na idade de envelhecer e nada mais. E nem, nem sequer é envelhecer, né? É tipo a idade. Tantos anos. Vamos celebrar que completou 365 dias, mais um ano de vida. Menos um ano de vida, na verdade. O que seria para mim uma celebração bacana, interessante. Que dá para tirar proveito disso, né? Que você vai, você celebra e você... Uau, caramba, que inspirador isso. E você fala... Eu <risos> falo, que inspirador. Né? Você, quantos anos você completou, cara? 30. Nossa, mano... Não, inspirador. Sério mesmo, né? De verdade mesmo, eu, eu quero ser você, bicho. Eu quero ser você, assim. Porque completar 30 anos, nossa senhora, que coisa tão inspiradora. Digamos que agora é outubro, acabei de completar ano, agora eu vou começar com esse, essa nova forma de celebrar meu aniversário. Então, eu posso falar publicamente, em cada aniversário eu falo publicamente, o que eu tenho planejado para cumprir durante esses 365 dias até o meu próximo aniversário. Então você fala, oh, esse ano eu quero Começar a escrever meu livro, pelo menos a metade do meu livro. E outra coisa também, eu quero viajar para tal país. E outra coisa também, eu quero uh, voltar a falar com uma pessoa, ou com algumas pessoas que eu tive aí algumas, algum atrito, né? e a gente ficou um pouco mal assim, está naquela intriga, e eu quero voltar a falar com essas pessoas. E você entrar tá naquele processo né, de reconciliação. Então você tem três coisas para fazer esse ano. E no seu próximo aniversário, quando você estiver celebrando, se espera que você tenha cumprido a sua promessa de fazer essas três coisas, e você vai ter seu bolo, sua torta né, ali e tal, e você não vai estar tá celebrando sua idade, você tá, vai estar tá celebrando o que você cumpriu naquele ano. As suas promessas, os seus planos, o que foi que aconteceu naquele ano, que são os destaques da sua vida, que você... Caramba, esse ano eu vou pegar isso, isso, isso, isso, que foram destaques na minha vida e eu vou celebrar isso. Geralmente, a gente não vê essas coisas. E é o que realmente faz impacto positivo na vida das pessoas. E eu vou falar, eu vou falar os detalhes aqui. Se você teve três coisas que você cumpriu... Caramba, cumpri essas, essas três promessas. Estou feliz demais com isso. Então, ao invés de você colocar velas, ou colocar o número da idade que você cumpriu, você pode colocar a quantidade de velas, que é a quantidade de projetos, que você cumpriu naquele ano. Ou também, dependendo se você cumprir muitos projetos, né, você pode colocar um número. Você coloca 10. Para não ter que colocar 10 velas, você coloca 10. Você coloca 5. E o que é, que é bacana? Então o pessoal fala, não, mas... Aí uma pessoa vai ver o aniversário de alguém com, com o número 1. Ou com, somente com uma vela. Nossa, cumpriu somente uma coisa esse ano. O benefício de, de você estar tá celebrando coisas que você cumpriu, durante o ano, coisas importantes para você, é justamente isso. Para você aquilo é importante. Talvez para aquela pessoa, é normal. Para você, talvez você reatou a, a sua relação com os seus pais, com sua família naquele ano, e aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E você vai celebrar aquilo, depois de um ano. Você vai celebrar o que aconteceu durante aquele tempo, no momento do seu aniversário. Então imagina, imagina se as pessoas quando, primeiro, quando você convidasse as pessoas para celebrar seu aniversário, as pessoas já iriam saber que você está celebrando coisas que você atingiu, objetivos atingiram durante o ano. Se são verdadeiros amigos, essas pessoas vão querer celebrar com você, porque, caramba, seu sucesso é o meu sucesso também, entendeu? Eu sou seu amigo, você tem sucesso, eu tenho sucesso, a gente vai crescendo junto. Não é somente vem para aqui para casa para beber, para encher a cara, para conversar nada mais, porque isso você pode fazer em qualquer momento do ano, mas sim, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar quando chegarem, se as pessoas já sabem das suas promessas que você fez no ano passado, elas já vão saber, né? Você prometeu tal coisa. Se se lembrarem, né? se as pessoas lembrarem. Mas se não, elas vão perguntar. E aí, Felipe? esse ano você está celebrando o quê? A última coisa que você vai dizer é a sua idade. Entendeu? Porque a idade não importa, na verdade. É o que você faz na sua vida que importa. Você fala, cara, esse ano eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui tal coisa. Mas por que, tipo, é tão importante para você isso? E você começa a conversar com as pessoas sobre coisas que são importantes para você, que realmente fizeram um impacto positivo na sua vida. E isso, para as pessoas que são convidadas, é algo que pode inspirá-las também. É algo que você vê que é uma pessoa que é seu amigo, que prometeu tal coisa, cumpriu com aquilo e agora tá compartilhando a satisfação de ter conseguido ter feito isso durante aquele ano. Então imagina como como seria mais interessante você ir para um aniversário de alguém? Como você poderia ter aquele momento de celebração como um momento de aprendizagem e inspiração? Mas geralmente eu não vejo as pessoas se inspirando em aniversários. Né? Você vai para conversar, para comer, para beber, para dar risada e para celebrar mais um ano de vida. Né? Eu fico pensando como seria mais interessante você ir para um aniversário, conversar sobre objetivos cumpridos e se as pessoas que estão ali celebram da mesma forma, elas também vão estar super atentas para cumprir o que prometeram ou fazer alguma coisa. Talvez você não tinha nem planos de fazer aquele projeto quando você celebrou seu aniversário anterior, mas durante o ano aconteceu várias coisas e você, caramba, fiz isso, fiz aquilo, você destaca as coisas positivas. E também se torna um exercício de gratidão, porque você está recapitulando as coisas boas que aconteceram na sua vida e você está fazendo aquilo publicamente, você está falando para as pessoas o que você conseguiu. você pode inspirar outras pessoas. Então acho que seria muito bacana porque uma pessoa que não te conhece poderia se aproximar de você e cara, parabéns aí que você está celebrando aí um ano dos seus projetos né? nesse, nesse tempo esse intervalo né? é um intervalo que você tem para fazer coisas importantes na sua vida e você está celebrando o que você conseguiu atingir né os os destaques desse desse ano e mas e você fez o que nesse ano você vai falar sobre aquilo e a pessoa que está aniversariando se eu estou aniversariando nesse nesse caso né tô celebrando meus objetivos cumpridos eu falo para essa pessoa e teu aniversário é quando ah tal tal data tal feito <risos> é tal data e você fala e aí já tem alguns destaques desse ano a pessoa sim, sim tem algumas coisas que eu quero celebrar quando chegar no meu aniversário. Então você criar esse prazo todos os anos, sabe? Tipo, antes do seu aniversário, você tem que terminar essas coisas que você decidiu. Por isso que eu não sou tão fã de aniversário, não tem muito sentido para mim. Eu, uma, eu considero que eu sou uma pessoa muito racional e não gosto de fazer as coisas em piloto automático. Eu gosto de questionar por que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Outra coisa também são as mensagens genéricas que você recebe no seu aniversário de todo mundo, gente que você nem conhece. Eu falo que é o dia do spam literalmente. É tipo, eu tento não tocar no meu celular, porque as redes sociais, tipo, enche de mensagem, você sabe, tipo, geralmente essa galera não estaria fazendo aquilo se não fosse seu aniversário, né? E se fosse pelo menos por alguma coisa que tem sentido, sabe? Tipo, é mais feliz aniversário, tudo de bom nessa data especial. Mas, mas por que é data especial? Seria data especial, nesse caso que eu tô falando aqui, se fosse uma data para cumprir algo. Tipo, essa data do meu aniversário é a data limite que eu tenho de cumprir algo. E você se supõe, se você está celebrando, é que você cumpriu tudo. Então, nossa, essa é data tão especial que você conseguiu cumprir o que você projetou aí na sua mente, conseguiu fazer as coisas que você decidiu durante esse ano. É super especial isso. Espero que você aproveite, que você seja grato por tudo e que sua vida seja muito boa e tudo mais. Mas, geralmente, a gente recebe aquelas mensagens Feliz, feliz, feliz aniversário. Muita paz na sua vida. É, muitos anos de vida, muita saúde, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Se torna tão genérico como tantas datas comemorativas, que também não sou muito fã de datas comemorativas, porque geralmente são coisas que você pode fazer em qualquer, em qualquer época do ano. Mas, tipo, porque tem uma data, você espera até aquela data, né, para fazer aquilo. Dia dos pais, dia das mães, é um montão de coisa aí. E claro, também tem aquela questão de... Porque é o seu aniversário, você pode fazer o que você quiser, né? Porque é o seu aniversário, é o seu dia especial. Mas porque é o aniversário, você é especial, né? Então você basicamente pode escolher tudo. Você ganha até sorvete nos restaurantes. Olha, é meu aniversário hoje, hein? Ah, ganhou um sorvete! Parabéns por tudo que você lutou para completar mais um ano de vida! Nossa senhora! Se fosse celebrando as coisas, os projetos que você cumpriu, eu acredito que a gente conseguiria mais coisas, sabe? Porque é uma forma de você ter uma contabilidade, digamos assim, entre amigos, entre pessoas que se importam com você, você se importa com essas pessoas, e de todo mundo se motivar. E você fala, fulano, ah, teu aniversário tá chegando, hein? você falou que ia fazer tal coisa. E aí, como é que tá? Não, eu tô dando gás aqui para terminar antes. Bacana, porque a gente vai estar celebrando isso. Então eu celebro as coisas que você cumpriu, que realmente faz um impacto na sua vida e na vida de outras pessoas, e não foco em celebrar somente a idade de uma pessoa que é geralmente o que eu vejo né mais um ano de vida 40 anos 50 anos nossa senhora depois que passar de 90 eu acho que eu acho que teria mais sentido celebrar depois de 90 né porque tipo por causas naturais você pode morrer muito mais facilmente né depois dos de 90 depois dos de 100 anos imagina 100 anos ok celebra 100 anos porque não é todo mundo que consegue viver 100 anos né e tipo tudo que aconteceu durante esses 100 anos mas aí você vê o aniversário de um ano de idade da criança, um mês, dois anos, três. Quatro, e você se acostuma com aquilo. Eu não sei, caramba, todo dia é aniversário de alguém nesse mundo, né? Todo dia alguém tá completando o um ano. E você fala de especial, de especial, de especial. Talvez seja um pensamento assim muito seco, muito racional, mas eu acho que seria um, uma forma de celebrar aniversário muito mais produtiva, digamos. Porque olha só. Eu estou aqui, de um lado, fazendo uma festa, convidando um montão de gente para celebrar mais um ano de vida. Mais um ano de vida, que na verdade não é um ano de vida. Você está perdendo, você está chegando mais perto da sua morte. Que, ironicamente, é algo que as pessoas não gostam de conversar sobre isso, sobre a morte. Cada vez que você está celebrando mais um ano de vida, você está se aproximando a isso. Ou do outro lado, você pode celebrar o que você conseguiu atingir as suas metas cumpridas este ano, os últimos 365 dias, você completou um ano. Você tem um ano para completar várias coisas, vários projetos. Você decidiu o que completar. Você pode falar em público sobre o que você fez. E sobre o que aquilo significa para você. É uma oportunidade para que outras pessoas te conheçam também. É outra oportunidade para que as pessoas se inspirem. É outra oportunidade para que as pessoas possam se motivar a fazer o mesmo e que aquilo traga resultados também para outras pessoas. É uma reação em cadeia, entendeu? É literalmente algo que eu acredito que tem mais sentido, tem mais benefício, se aproveitaria muito mais do que somente celebrar a idade de uma pessoa. Então... aniversário tradicional, hum, não sou fã. E cantar parabéns... e também eu assim, okay, ok, ok, tá bom, o que, é que a gente está celebrando aqui, né? Para mim, eu vejo como algo muito normal isso, mas se você celebra aniversário, o seu aniversário e você faz aniversário de outras pessoas também, você sempre fez, é um pouco estranho esse conceito de você não celebrar a idade das pessoas, mas de celebrar o que aquela pessoa fez durante o último ano. E talvez você pode falar, não, Felipe, mas a gente não celebra somente a idade, né? é o tempo de vida daquela pessoa, o que ela fez também. A gente celebra isso também. Pode até ser, mas não é o destaque. Você não vê isso como destaque da celebração. A idade deveria ser o menos destacado. Deveria ser o... lá no fundo ali, tipo, ah, oh, sim, 30 anos. Mas, tipo, olha só o que essa pessoa fez. Olha só o que essa pessoa está celebrando. Olha só as coisas que essa pessoa conseguiu superar esse ano. Isso sim deveria ser o destaque. E lá embaixo, a idade dessa pessoa. Deixa aí meu vídeo, deixa aí meus comentários. E aqui eu nem comecei a falar de presentes, né? em datas aniversário né? datas comemorativas. Isso aí é outro tema. Mas é isso aí, galera. Manda um grande abraço para vocês. Estarei esperando os comentários aqui, ok? Se vocês gostam dessa ideia de celebrar os aniversários e sempre ter na sua mente, mesmo que as outras pessoas não celebrem da mesma forma, mas se você colocar na sua mente, eu quero terminar, tã, tã, tã, tã, tã, e toda vez que eu tiver que celebrar um aniversário, por quê? Às vezes acontece de você não celebrar aniversário, mas você tem amigos que celebram por você. Então tipo, não, você vai sair, você vai fazer tal coisa, você, você vai lá e cantam um parabéns e tudo mais você tá ali. Então, mas pelo menos que você possa dizer. Eu, na minha mente, eu não estou celebrando minha idade. Eu tô celebrando, eu estou sendo grato, reconhecendo tudo que aconteceu durante o último ano. Então quero ver a participação de vocês aí, beleza? Grande abraço, sucesso para vocês e até mais! Valeu!